e ela vai se mudar ali para uma casa no interior depois de perder um filho num acidente de carro Só que o que acontece né, quando eles chegam na casa nova, que é a Rachel e o Anthony Eles começam a perceber um comportamento um pouco estranho ali do filho, Elliot Que começa a agir como se fosse o gêmeo morto E com essa premissa, nós fomos felizes e saltitantes assistir esse filme Só que ele decepciona um pouco É, eu vou dizer que é o estilo de filme que a gente gosta bastante, filme de terror Ainda mais um filme que tem essa pegada de a família se mudando pro interior e a... Uma coisa sinistra pode acontecer O problema é que o início do filme A gente tem aquele momento pré-acidente Tão rápido que a gente não consegue estabelecer Uma conexão, um vínculo com os personagens E acaba realmente caindo já direto No rolê ali da mudança deles para essa cidade do interior E olha que esse filme tem 1 hora e 50 de duração Que é assim, um bom tempo para construir um filme Mas a sensação que dá é que ele foi construído Muito rápido, logo no começo Muito apressado E depois acabou ficando um pouco repetitivo do meio em diante É uma outra sensação que a gente tem aqui é o time às vezes, ou pra nos deixar com medo Ou pra dar um susto, não é muito bom Porque são poucos os momentos que realmente A gente sente uma tensão ali no filme Ou sente que pode tomar, ou realmente toma um susto Mais forte, né? É, dá a impressão que Vários detalhes, assim, não foram Bem filmados e acabou que Ficaram perdidos no meio do filme E isso atrapalhou muito e não criou Tensão. É, a gente tem um desenvolvimento Da história que é morno aqui, mas dá pra Dizer assim, ó, tem um plot twist ali Talvez até tenha os dois plot twists ali Que deixam o filme naquele momento mais interessante Alguns vão dizer que talvez tenham previsto o plot twist ou não Mesmo assim, eu acho que essa parte foi talvez a mais interessante assim do filme Porque a construção no geral foi muito morna Eu gostei do plot twist, realmente me pegou de surpresa E um ponto que eu curto aqui é que esse filme traz várias referências de outros filmes de terror A gente tem por exemplo aquela velha louca, que é considerada louca ali pelo filme E que acaba mexendo em todo o vespeiro e se metendo no caso Então essa parte eu acho legal É, essa pegada da família indo pro interior e a a protagonista ali o tempo inteiro desconfiada porque as pessoas ficam encarando ela, ou pelo menos ela tem essa percepção que as pessoas estão olhando de maneira estranha para ela, o que que exatamente tá acontecendo ali na cidade, né? E eu curto também quando tem espelhos e câmeras como ferramentas ali para criar aquela tensão ali do que que realmente é real e do que que pertence ali ao mundo sobrenatural. É, e no aspecto da ambientação no geral, a gente sente realmente que o filme tenta construir a ideia que aquela família é estranha aquele lugar, eles são meio vistos assim como forasteiros, então, Nesse aspecto a ambientação deixa a gente Com alguma angústia relacionada a isso da família né? Aqui se utiliza muito do silêncio Como ferramenta pro filme Mas infelizmente não funcionou bem é Uma técnica que o filme usa bastante É que conforme vai aumentando o desespero Aqui da nossa protagonista né, Ela tem um marido ali que mostra o tempo inteiro uma apatia E a gente fica angustiado porque o roteiro Explora isso de maneira bem forte assim. Poxa, tá acontecendo um monte de coisa E aquele marido não vai fazer nada ali Por mais que tenha explicação isso Talvez narrativamente aqui não tenha funcionado muito bem pra nos prender no filme E eu não sei se isso é bom ou não Mas tem cenas que lembram muito a estética do filme Midsummer, que é um filmaço E aqui eu não sei se fica meio parecendo Um pouco cópia ou uma inspiração É, a gente lembra bastante do Midsummer Aqui realmente, mas eu acho que o que mais Pega aqui mesmo é a intensidade Que as coisas acontecem, né? A gente realmente Não fica naquela tensão o tempo inteiro no filme E não tem é, momentos de sustos Realmente pra nos pegar aqui desprevenido, Que eu acho que seria um marco aqui pra esse filme de terror né? E aquela coisa, se tu curte muito filme, filme de terror, esse é um filme que até vale assistir mas lembra que é um filme morno e que ele não é um grande filme de terror, se tu tiver preparado pra ver um filme que é mediano vale a pena assistir. Não, provavelmente alguns aqui vão dizer que a parte ali do plot ou dos plot twists aqui sejam mais interessantes, porque realmente o desenvolvimento do filme foi um pouco mais morno ao longo do primeiro e segundo ato, né? As atuações do filme estão ok, nada de extraordinário e a classificação indicativa desse filme é de 14 anos Bom galera, quero lembrar vocês que agora a gente tem uma opção nova aqui no canal, que é um